Episódio 9, a edição Agora que já tens as tuas imagens e o teu áudio, vamos editar o vídeo? Primeiro, transfere todas as imagens e áudio que produziste para o computador ou dispositivo onde vais realizar o trabalho de edição. Tens de selecionar um software de edição adequado. Recomendamos que o encontres através de uma pesquisa no motor de busca com os termos Software de edição de vídeo gratuito ou em inglês Free Editing Software Não te esqueças que se estás a instalar algum software novo no teu computador é importante que tenhas um antivírus instalado e atualizado e já agora garante que o website que estás a visitar é seguro uhum. E se tens dúvidas na utilização de algum desses softwares, não te esqueças, podes sempre pesquisar no YouTube por tutoriais. Ou então, se o teu professor estiver a utilizar um software diferente, podes sempre pedir-lhe algumas dicas a ele. Fio. Sim, eu acho que não vai acabar. Eu acho que sim. É para acabar-lhes? Não. Como assim não? Não. Então e os créditos? os Créditos. Ah,